Vem cá, você vai fazer o concurso da PMMG e está sofrendo com raciocínio lógico matemático? Não sabe o que cai, não sabe o que estudar? Então fica comigo nesse vídeo até o final que você vai aprender. Opa, eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui nesse vídeo onde eu vou te mostrar o que cai de raciocínio lógico matemático na PMMG. Mas antes da gente começar, baixe o material da aula que está aqui na descrição para você acompanhar, fazer as suas anotações, e também, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações apertando o sininho, para você receber mais conteúdos como esse para a PMMG. Mas Renato, antes de saber, olha só galera, antes de você saber o que cai de raciocínio lógico matemático na PMMG, lembre que você não pode continuar estudando pelo jeito errado, com o método tradicional que te enche de teoria e não foca no que você precisa para passar no concurso mais rápido. Afinal, galera, as questões de matemática, de raciocínio lógico, né? Matemática, raciocínio lógico, porque cai tudo isso, tu vai ver, né? Ou seja, de raciocínio lógico matemático, elas representam 20% da sua prova da PMMG. E, cara, sempre são as matérias que mais reprovam a galera, tá? Mas, Renato, o que eu preciso para passar no concurso mais rápido? Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar. Beleza? Fica até o final que eu vou te mostrar. Agora, vamos lá, desvendando o que cai de raciocínio lógico-matemático na PMMG. Simbora! O teu edital está desse jeito. Raciocínio lógico-matemático. E aí vem os, os assuntos, né? 5.1. Análise e interpretação de representações de figuras planas, desenhos, mapas, gráficos, tabelas... Séries estatísticas, séries temporais e plantas, utilização de escalas. Basicamente, isso daqui é uma interpretação disso tudo. Tem interpretação de gráfico, das séries estatísticas, séries temporais, das plantas, utilizações de escalas, vale ressaltar aqui as escalas. Então, esse assunto, ponto 1, um, é basicamente interpretação gráfica. Você pode assumir por aí, porque você vai ter desenho, né? vai ter gráfico, tem tudo isso, mapa você vai ter que interpretar ali. Dali ele pode tirar uma questão de área, por exemplo, que tem mais à frente no, no conteúdo. Então, foca nisso e vale chamar a atenção aqui de escalas. Beleza? 5.2. Conceitos e aplicações básicas de estatística. População, universo, amostra, amostragem, variáveis, med medidas de tendência central, medidas de dispersão, porcentagem. Galera, essa parte aqui da estatística é toda a partezinha que a gente pode ver até... A parte da medida de dispersão. O que é medida de tendência central? Média, moda, mediana. Dispersão, desvio padrão, variância, essas coisas todas. Então, essa é a parte que a gente tem que dominar, que é a parte mais da estatística descritiva. E aqui tem um assunto que é certo na tua prova, que é a porcentagem, beleza? Próximo. Cara, essa parte aqui, 5.3, é todo o raciocínio lógico das proposições que nós chamamos. Desde proposição simples, composta, tabela verdade, negação, equivalência... Argumento por opera por conectivos ou por diagramas, os famosos diagramas lógicos, isso tudo está escrito: estrutura e diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções, conclusões, lógica sentencial ou proposicional, tautologias, contradições, contingências, proposição simples, comporta-bela verdade, equivalências, implicações lógicas, leis de Morgan, silogismo. Tudo que eu acabei de falar para você está escrito ali, mas de repente você não estava ligado. Então você tem que estudar proposição simples, proposição composta, tabela verdade. Começa lá do raciocínio lógico. Eu chamo raciocínio lógico raiz. Inclusive a banca que vai fazer esse concurso, que é o CRS da PMMG, não tem. Eu não, eu não tem não. Não vou falar não tem, né? Eu não encontrei questões de raciocínio lógico, tá bom? Mas enfim. Tá aí, beleza? Cai e a gente sabe como é o jeito, porque as banquinhas se olham, então a gente sabe como pode cair. Próxima métrica: áreas e volumes, estimativas e aplicações. Meu irmão, área e volume. Ele botou área, pode ser qualquer área de figura plana. Geralmente, triângulo, retângulo e quadrado. Volume. geral pode ser qualquer um, mas geralmente cubo paralepípedo, beleza? 5.5. Modelar situações de situações problema por meio de equações de primeiro e segundo grau e sistemas lineares. O que, que é isso? Problema. E no grupo dos 5%, a gente ensina o método TTE. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Isso é o método TTE. Beleza? 5.6. Olha que legal. <risos> noções básicas de contagem. Galera, quando ele manda noções básicas de contagem, nós estamos falando de... Arranjo, permutação, combinação. É isso que a gente está falando. Arranjo, permutação e combinação. Show de bola, é isso que a gente está falando. Depois vem probabilidade e a parte de estatística que ele já mencionou lá. Correto? Noções de função, análise gráfica. Ó, função afim. O que, que é função afim? É a função do primeiro grau. Quadrática é a do segundo grau exponencial e logarítmica e as aplicações, ou seja, as principais funções estão aí com vocês. Operações com conjuntos, que aí entram os diagramas, essas coisas todas. Sequências numéricas, PA e PG. E 5.10, variação de grandeza. Razão e proporção com aplicações, regras de três simples e composta. É razão, proporção, regra de três simples e composta, mas pode esperar também divisão proporcional que está aí dentro também. Beleza? Então, esse é o teu edital. Se você reparar, nós temos basicamente 10 tópicos, né? Porque aqui tem mais de 10. Se você pegar o raciocínio lógico, tem vários, como eu já falei para vocês. Então, tem que ser mais tópico do que questões, tá legal? Então, o que a gente tem que fazer? Ver exatamente isso aqui. Ver o um conteúdo de verdade, não ficar enrolando, tá bom? O fato de ter 10 tópicos tem muito mais assuntos. Então, você precisa se preparar de verdade, até porque... Raciocínio matemático representa 20% da sua prova. 20% da sua prova. Tu errado é tá fora. Se tu errado é tá fora, então não adianta. E se tu ficar comigo até o final, vou te falar como você pode sair do zero e gabaritar essa prova da PMMG O raciocínio lógico matemático em é apenas 8 semanas, beleza? Olha essa questão aqui, uma questão do CRS PMMG, que é a banca do CFO PMMG 2010. Questões mais antigas, ah, 2010. Nesse momento, está gravando o vídeo em 2022 para esse edital, Renato. Só que a banca não tem tantas questões assim, tá? Não tem tantas questões. Então, assim, a gente vai trabalhando nessa situação, beleza? Você olha para a questão até esse momento e fala, ó, meu Deus, não sei nem por onde começar. Porque você vai ler, ó, um professor realizou uma pesquisa em uma de suas turmas a fim de saber a preferência a respeito do tema a ser escolhido para a feira de cultura da escola. Assim, apresentou aos alunos dois temas, cidadania e meio ambiente, obtendo os seguintes resultados. 40 alunos escolheram cidadania, 25 meio ambiente, 10 alunos ambos os temas, 5 alunos não escolheram, dessa forma, selecionando um aluno a caso, a probabilidade... Ai, meu Deus! O problema de probabilidade, mas eu não sei nem por onde começar. Isso acontece porque você está estudando do jeito errado, com o método tradicional, tá? Mas se você quer mudar essa historinha, galera... Quer saber o que você precisa para passar no concurso mais rápido. Porque desse jeito, você não vai passar. E tu precisa de um jeito de passar mais rápido. Sabe o que tu precisa? Você precisa da tríade do método MPP. Mas, Renato, o que é a tríade do método MPP? Galera, são três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar de matemática na PMMG em apenas oito semanas. Em oito semanas, você está pronto para isso, desde que você... Siga o método, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio, como o Rodrigo fez. Olha o Rodrigo, ó. Sou aluno do MPP desde 2019, estudei para a PRF e para a PM Pará, e fui aprovado em ambas. Gostaria de agradecer pelo apoio e conhecimento transmitidos através do método MPP, que foi o diferencial na minha preparação. Na prova da PM deixei o inimigo agir perdi uma questão, mas não influenciou. Sou muito grato aos professores Renato e Marcão, juntos conseguimos essa vaga, juntos mesmo, Rodrigo. E se você quer ter o mesmo resultado que o Rodrigo e aproveitar, fazer o diferencial na prova, esses 20%, você precisa ter acesso à tríade do método MPP, que são essas três técnicas. Olha só, vou deixar só o slide aqui, eu tenho três técnicas. A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Aqui é onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Galera, uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem, no mínimo, 50% da questão na sua mão. Então, você aprende a interpretar primeiro. A gente ensina isso. Você vai ver isso hoje. Cara, aprendi a interpretar. O que é que eu preciso? Eu preciso resolver. Aprender a resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. E o que é R? Estudar... Revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e você aprende também qual, como você vai resolver aquela questão usando o nosso método para resolver mais rápido. Tá, beleza. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver. Agora eu preciso de prática. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 2080. O que é a técnica 2080? 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Assim, você sai do zero e gabarita PMMG em apenas oito semanas e destrava a sua aprovação, usando como diferencial, porque muita gente vai ficar de fora por conta disso, beleza? Vamos voltar naquela questão? Vamos lá. A partir de agora, olha a diferença. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar, beleza?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 Aí eu divido logo, Thundercat, Hove, zona de alcance, geral por 15. Isso daí vai dar 1 um quarto. Maravilha? Isso daí dá 1 um quarto. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Show? Zero trauma, D de dado. Maravilha, maravilha, maravilha. Matei, viu? Primeiro, ó, achei apenas o meio ambiente no diagrama. Ah, pediu o total. O total lembra desse diagrama todo? E aí você vai achando. A soma de todo mundo deu o total, simplifiquei. Uma questão muito interessante, que envolve conjuntos com probabilidade. Legal, né? Muito maneiro. Se você, ó, isso daqui, galera, eu te mostrei agora nesse vídeo, o que cai de racionais raci raci matemático Agora você já sabe o que deve estudar. E se você, nessa aula aqui, eu já te mostrei também que com o método você consegue, chegar lá. E se você quer ter o passo a passo aprofundado, aqui eu te mostrei o caminho, na é verdade, mas se você quer ter o passo a passo aprofundado, o meu acompanhamento junto com o Marcão, aí eu faço um convite, eu peço uma permissão para você agora de te mostrar o meu curso de raciocínio lógico matemático completo para PMMG. Se você não quer, beleza, Ó, esse foi o conteúdo, anota, segue o fluxo, mas se você quer, vem comigo agora, me dê essa permissão. O que, que você vai ter acesso no nosso curso de raciocínio lógico matemática? Você vai ter um módulo de matemática básica, porque cai matemática para caramba nisso, eu te mostrei agora. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico matemática para PMMG completo, com todos esses conteúdos que eu te mostrei. Você vai ter, se tiver alguma dúvida, suporte ao aluno, tira dúvida, para tirar a aula das questões, da aula e das questões, vai ter um e-book de RLM com 173 questões comentadas. E o bônus 2 é um cronograma que vai te levar do zero ao gabarito em raciocínio lógico-matemático na PMMG em apenas 8 semanas. Você vai ter um cronograma para seguir. Dia 1, um, assiste essa aula. Dia 2, assiste essa aula. Dia 3, assiste essa aula. Dia 4, assiste essa aula. E assim vai. E o bônus 3 são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pagando um preço de seis Ah, mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Galera, se você somar tudo aqui, o teu investimento seria de R$ 947,90. Mas hoje, você paga apenas R$ 12,30,72 no cartão de crédito ou R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Tá? Boleto é só à vista beleza? O link está aqui na descrição, clica e vem para o grupo dos 5% dos alunos que vão sair do zero e gabaritar essa prova em apenas 8 semanas. Estamos juntos? Família, se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aqui, se tu não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para ter mais conteúdos como esse e eu te vejo nas aulas do curso da PMMG de raciocínio Lógico Matemático completo. Um grande beijo, até a próxima e segue a gente para detonar. Valeu!